Beleza, cambada? Seguinte, bom, devido ao último vídeo que eu falei sobre Ryzen Linux, só ser bom no Ryzen, foi o último capítulo da pior história sobre Linux que eu já ouvi, né, por hora, é essa parte, inclusive, do Pentium G4560 que eu citei do canal PC Facts, me chamou a atenção, e eu resolvi debater com vocês o um assunto, assim, se eu indicaria esse processador ou não. Antes de começar, tá? Eu já mencionei no vídeo da AMD quais os processadores que eu tive da Intel e quais eu já tive da AMD. Antes de virem querer me chamar de fanboy, tá? Então tá bom, vamos lá. Na verdade eu nem indico esse processador 4560, tá? E eu vou tratar aqui o porquê. Eu peguei, assim, na verdade, eu não tenho esse processador pra poder falar assim, ah, você fez teste, gente? Não, não tem. Eu não tenho grana pra poder ficar comprando processador pra fazer teste, né? O que, que eu fiz? Eu cruzei as informações que eu vi nos vídeos, no site, inclusive um deles é do próprio PC Facts. O primeiro que eu indico, vai aparecer aqui na descrição, no final do vídeo, tá? É que, assim, teve gente vendendo a imagem desse processador como se ele fosse bom para jogos em 4K, tá? Então, assim, se vocês verem o vídeo do PC Facts, não, ele não é bom pra 4K. Não compre esse processador caindo nesse gaiato. O segundo vídeo, galera, na verdade assim, eu peguei vídeos dos canais é, do PC Facts, do Adrenaline e do Peperail Hardware, tá? E eu cruzei essas informações e cheguei a essa conclusão. Vamos lá, o porquê? No primeiro vídeo que eu peguei aqui, se o Pentium G4560 é bom para jogos. Aí eles fizeram testes é, no PC ideal para descobrir, né? Aí eles informam que é o seguinte, que. Em games leve, ele rodou bem. Mas foi um pouco sofrido em alguns momentos, né? Tanto que assim, o próprio FX... É, 8300 rodou melhor. aonde o... 4560 não rodou bem, o FX 8300 consigo dar conta. O pessoal do... Adrenalina só não indica o FX 8300, porque assim, é uma geração que acabou, não fabrica mais placa-mãe. Então assim... O interessante é o 4560, porque assim, por causa do Socast. Então assim... Se você resolver fazer um upgrade Você troca aquele E pode usar um melhor Eu concordo com o pessoal do Adrenaline, galera Quando eu comprei o meu primeiro Core 2 Duo uh, Era um E4600 Uma coisa assim E a placa mãe queimou O que que eu fiz? Eu só comprei uma nova placa mãe Só que ao invés de DDR2, eu comprei DDR3 Depois eu fiz um upgrade Eu troquei o meu E4600 Por um E8600 Ficou muito melhor, o que eu fui fazendo foi upgrade, eu fui só é, Melhorando meu próprio hardware, tá? Só atualizando ele Eu concordo com o pessoal do Adrenaline nisso, porque isso era o que o pessoal deveria fazer Mas eu tenho que concordar com o Paper Eye Hardware, que assim Não é o que quase ninguém faz, o que todo mundo faz é tipo assim, troca tudo E eu acho errado essa, essa questão de só trocar tudo Seria melhor aproveitar melhor o hardware que tem Ao invés de trocar tudo Tanto que assim, outro teste feito pela Adrenaline foi contra um A8 e o A8 ganhou, que é uma APU da AMD. Tanto que assim, nessa questão de PC baratinho que eles mostraram, o A8, bom, APU, ele possui CPUs e GPU dentro do próprio processador. Se você não pensar em comprar uma placa de vídeo, você pode aproveitar então muito bem só no processador. Você vai ter um, um certa perda de desempenho, mas assim sai em conta, que o A8 pelo menos eu achei assim, se você for querer montar um PC baratinho ele sai um pouquinho caro, que ele é na base de um pouco mais de 400 reais e por fim galera, no próprio canal da Adrenaline eles fizeram um teste com Assassin's Creed Oranges, e galera não foi, <risos> tipo assim, já no início do jogo, parado o jogo já estava no limite, estourando assim de, de uso de processador e de GPU uma coisa que até o pessoal da Adreno ali não indicou é que, assim, pra jogos em mundo aberto, não vai. Ele dá umas travadas boas. Então, assim, galera, ficar vendendo essa imagem de que o pendio G4560 é bom pra jogos em 4K... Olha, na verdade, eu acho esse 4560 um pouco sofrido, viu? Ele é bom pelo fato de ele usar DDR4, é, aí você vai ter um barramento maior... Ah, o FX... É 8300, o barramento dele máximo é de 1800, né? Tá, mas faça um teste tipo habilitando a tecnologia hipertransporte pra vocês darem uma olhada no que acontece, dá uma melhorada até boa. Você aproveita inclusive, e, inclusive, melhora o seu hardware, tá, galera? E tem muita gente que fala assim: ah, eu não gosto da adrenalina. Eles são aspirantes da área de TI, não sei o que, galera. O que eu tô vendo? Os caras estão fazendo teste, eles mostram os testes que eles estão fazendo, eles filmam aquele teste, vocês acompanham o teste. Dos caras, entendeu? Não é uma coisa assim: só falar assim que é, são antigos. É, são aspirantes da área de tecnologia, então os caras não manjam. Galera, o que eu tô vendo? Os caras fazem teste. Tá, agora sim. Eu peguei outros testes aqui, por exemplo, no site cpuuserbenchmark.com e os caras compararam, por exemplo, o Pentium G4560 ao Ryzen 3 1200, aqui é onde eu quero chegar. Se fosse para eu comprar um 4560, eu compraria um Ryzen 3 1200, eu acho melhor. E aqui eu vou mostrar o porquê. De acordo com o site cpubenchmark.com, o Ryzen 3 1200 se sobressaiu tanto na parte de jogos, quanto na parte de desktop, quanto na parte de workstation, eu não compraria, no caso, então um Pentium G 4560 Ah, mas o Ryzen 3 1200 Ele é mais caro, tá Ó Eu vou pegar aqui o valor dele De acordo com o site CPU Benchmark, tá Ó, o 4560 tá 267 reais Enquanto que o Ryzen 3 1200 Está 322 reais Tipo assim, 55 reais mais caro Não é tão caro assim Pra poder falar assim, ah, não vale a pena e se vocês quiserem ver, eu peguei de outras lojas. Tô ganhando dessas lojas para fazer isso não, tá galera? Mas por exemplo, no site Kabum, o Pentium G4560, que foi um dos lugares mais baratos que eu encontrei, tá 269,90. Enquanto que, assim, o lugar mais barato que eu encontrei na Cice Magazine, porque assim, esse Ryzen 3 é, 1200 no site Kabum tá bem caro, tá... Tipo uns 400 reais já no site Sysia Magazine eu encontrei por 305 reais e 90 centavos diferença de 36 reais por causa de 36 reais vocês acham que eu vou ter um processador com dois núcleos a mais e que mesmo que tenha um clock menor porque o Pantil G4560 tem um clock de 3.5 e o Ryzen 3 1200 tem um clock de 3.1 mesmo ele tendo 400 MHz a menos sobressaiu tanto em jogos Quanto em desktop, quanto em workstation Vocês acham que eu vou deixar de ter um processador desse? Com um dobro de núcleos, sobressaindo, mesmo tendo um clock menor Com um cache maior, eu não deixaria de ter Por causa de R$35,00 não Tá, eu tenho outro site aqui que chama cpuworld.com Que eles comparam o Ryzen 31200 ao Pentium G4560 Tá, as únicas duas coisas que o Pentium G4560 sobressai mesmo É na questão do Thermal Design Power, ou seja, de energia Ou então no Current Official Price, sabe, ou seja, no preço, né Ele sobressai em preço em questão de economia de energia Só que galera, essa parte de economia de energia Eu acho assim meio zoado o pessoal fala Aqui o pessoal fala, por exemplo, do FX, a série FX da AMD Como se fosse mais ou menos isso aqui, ó Sabe? Esquenta pra caramba e consome energia pra caramba. Só que, galera, eu tô mais ou menos uns seis meses utilizando o, a série FX. E, galera, sabe o que eu vejo de diferença na minha conta de luz? Nada. Isso porque sou eu que pago a conta de luz, água, gás, então, assim, eu que pego a conta e pago, sabe? então tá tudo meu bolso quanto eu vou lá no lotérica pagar. E eu não vejo nada de diferença na conta de luz, Aqui em Minas Gerais a gente fala luz, né? Aqui em São Paulo eles falam força Então assim, a única coisa que sobressaiu, você não vai ter assim, um consumo de energia imenso ao ponto que assim, você vai consumir uma energia elétrica, não Tipo, é pouca coisa Se você for ver aqui na questão do Thermal Design Power Tipo, o Pentium G4560, ele tá 54 watts, enquanto que o Ryzen 3 1200, tá 65 Tipo, coisa de 11 watts a mais para um processador que tem dois núcleos a mais já no site Versus.com tem aqui especificações se vocês quiserem comparar tá? sobre Ryzen 3 na verdade aqui é o 1300X né? e o Pentium G4560 tá? eu vou deixar todos esses links aqui na descrição e é isso, eu estou só passando para poder explicar o porquê que eu não teria esse processador eu não vejo essa, toda essa vantagem nesse processador do jeito que todo mundo fala tá bom? Tá, ele usa DDR4, né, com barramento maior. É 14 nanômetros, mas mesmo assim eu não compraria. Tá bom? Eu preferiria ficar com Ryzen 3 1200. Mesmo que ele é um pouco mais caro, pouquíssima coisa mais caro Tá, até das lojas, se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o link das lojas na descrição aí para vocês conferirem o preço. Pode ser que esses preços aqui alterem, então por isso que eu vou acabar deixando. E é isso aí? Vou deixar o link também da GearBest, né, que é a empresa que me enviou esse headset. GearBest, valeu mesmo, esse headset é muito bom. É isso aí, um abraço e falou.